Olá pessoal, meu nome é André Xavier, sou diretor de consultoria da BHS, MVP em Project e criador do blog do Project. Nesse vídeo vamos falar sobre gestão de portfólio no Project Server 2010. Com isso vamos falar um pouco de gestão de portfólio, fator comercial, priorização e análise de portfólio. A gestão de portfólio, Aí pensando nas versões anteriores para a versão 2010, é, na versão 2007 a gente tinha o portfólio server 2007 que ele deixa de existir na versão 2010 para ser um único produto. Então a gente tem é, toda uma experiência única no único ambiente, né? É de todo um ciclo de vida, então a gente tem a criação no, da demanda, uma um detalhamento, a priorização e depois a seleção, quer dizer a gente tem toda a parte de gestão de portfólio é, numa única ferramenta, a gente não precisa ter dois produtos como era anteriormente e nem ter um gateway de comunicação entre as duas ferramentas. E aí, a gente consegue otimizar o orçamento, né, alinhando é, o investimento é, com a estratégia do negócio. Então, vocês vão ver que a gente começa a, a definir os fatores comerciais, né, os objetivos estratégicos e aí com isso a gente começa a alinhar com, com o objetivo, com a estratégia do negócio. A gente, não fica só em gestão de projeto, a gente começa a alinhar com, com o negócio da empresa. É, a gente pode né, fazer uma gestão de portfólio global, né, de toda a carteira da empresa, ou a gente pode trabalhar só por departamento. A gente tem essa, essa, essa divisão, a gente pode trabalhar só por departamento. E a gente tem quatro algoritmos na ferramenta. A priorização de fatores comerciais, a priorização de projetos, a otimização da constante de custo, isso eu vou acabar explicando um pouco quando a gente passar nas telas, e a alocação de recursos, também vou explicar. Então, fator comercial, ou drive em inglês, é, geralmente são utilizados objetivos estratégicos, são utilizados para assegurar que os projetos suportem a estratégia do negócio, então quer dizer, geralmente alinhado né, com, com os objetivos do negócio ou do departamento ou da empresa como um todo, é, pode ser criado e diferenciado por departamento, então imagina, eu posso ter fatores comerciais para um departamento vamos pôr, de TI, que vão ser que podem ter alguns que sejam em comum a todos os departamentos, mas pode ser que eu tenha fatores comerciais que sejam específicos para um, o departamento de TI, o departamento de RH, o departamento de pesquisa. Então, posso ter fatores comerciais diferenciados por departamento. E eu tenho cinco possíveis valores, né? que é o low moderate, strong, extreme... É esses valores são são fixos e aí eu tenho que pegar o meu objetivo estratégico e definir quais seriam os valores para ele. A priorização, o que, que acontece? Eu já defini os meus fatores, agora eu entro em priorizar eles. Qual que é mais importante do que qual? Qual é o peso de cada um? Tá? Então, primeiro, eu posso ter de novo várias priorizações. É, seja elas por departamento ou não, então quer dizer eu posso ter várias priorizações várias priorizações por um departamento específico é, ela pode ser calculada ou manual e aí durante a criação a ferramenta vai te perguntar manual eu vou inserir o peso de cada um dos fatores se eu for não calculada ele vai me perguntar ah, o fator A ele é mais Menos ou tão importante quanto o fator B, C, D. E aí ele vai me perguntando até eu conseguir conflitar cada um dos fatores com todos os outros. É, então é aqui que eu vou definir né, o peso de cada, cada fator, cada objetivo estratégico. Na análise de portfólio, e aí, a gente pode ter várias análises de portfólio, primeira coisa. É apenas uma priorização por análise. Então, para cada análise eu tenho só uma priorização, não tem como definir mais uma. Deve-se definir o, o campo de constante principal de custo e a possibilidade é, ou não de fazer análise de recurso. Então, a. Você pode querer ver, fazer análise de, de recursos no seguinte questão. Ah, eu quero fazer esses projetos, mas eu tenho recursos suficientes para fazer esses projetos? Então vocês vão ver que ele faz essa análise. E aí no início da, da análise a gente pode revisar os valores, que é justamente essa imagem. Então eu consigo revisar todos os valores que foram imputados é, se... Cada projeto ou demanda ele atende muito baixo, médio, alto na questão de cada um dos fatores comerciais. E eu tenho a possibilidade de salvar cenários. Então, que nem nesse caso, eu salvei o ah, um cenário de 10 milhões, o um cenário de 15 milhões um cenário, e, a, e o baseline. Né? E aí, é... criado a análise, ele vai me passar para a tela que ele faz a priorização dos projetos. Quer dizer, seria o nosso segundo algoritmo, né? Ele me dá qual que é o peso de cada um dos projetos. Que a somatória desse, desses pesos, na verdade, dá 100% da minha carteira. Próximo passo, ele vai me dar é, Quanto que seria o baseline, né? Quer dizer, 100% dos projetos selecionados. E aí eu consigo trabalhar. Eu poderia entrar ali no, no total costo, por exemplo, nesse exemplo, e alterar o valor. Ah, eu tenho um limite que em vez de 19 milhões, eu tenho só 9 milhões. E por aí vai. E ele me mostrar quais os projetos seriam selecionados. Aqui um, um exemplo. Eu fiz um cenário de 15 milhões e aí eu posso ver quais os projetos foram selecionados projetos que eu forcei a entrada e por aí vai na análise de portfólio com com análise de recursos e aí eu consigo ver o seguinte a ah, eu tenho alguns projetos e se eu contratar x pessoas aí ele vai me dar quantos projetos eu conseguiria fazer então, ah, nesse caso eu conseguiria dos nesse caso, se eu não me engano, eram 22 ou 23 projetos, eu só vou conseguir fazer 17. Tá? E aí um relatório que ele me dá é o seguinte: "Ah, beleza, eu eu falei que eu queria que eu queria contratar 10, 11, 20 pessoas. E ele vai me dar, por exemplo, nesse caso eu falei que eu queria contratar 26 pessoas. Ele me dá quais as pessoas que eu deveria contratar? para qual projeto, qual seria o início, o término, e o custo de cada uma. Quer dizer, ele não vai me, é, ele não vai simplesmente falar assim, ah, você está faltando tal recurso. Ele pode me dar a opção de, ah, se eu tenho que contratar, quais recursos eu vou contratar, ok? E é isso, pessoal. Essa parte de portfólio é, do projeto serve uma parte simples. Eu até Falo que é, com o Project Serve 2010, a Microsoft democratizou né, a gestão de portfólio. Então, espero que tenham gostado. Obrigado.